O C6 Bank, ele me dá a possibilidade de eu transformar o cartão em cashback e pontos. O Inter só me dá a possibilidade de ganhar cashback, não me dar pontos. Então, são mundos diferentes. Quem vive com mundos de pontos e milhas, não se adapta a cartão com cashback. Quem não gosta de ficar juntando milhas para viajar, porque não viaja e tal, adora cartões com cashback. Tanto que no mercado brasileiro, praticamente todos os bancos têm cashback. Né? Então se você pegar aí hoje é, o Inter, ele te pontua 1% um, um de cashback naturalmente o uso do cartão. O Black dele tem algumas é, interrogações devido a vários processos para ter o cartão Black do Inter. Né? Você pode ter esse cartão Black através de é, upgrade por quatro faturas pagas de 7 mil, você pode ter através de, de, de financiamento imobiliário, você pode participar de uma promoção de pontos e ganhar o cartão Black, você pode investir 250 mil pegar o Black, você pode investir um milhão pegar o Black. Então o Black tem anuidade e o Black, o Black não tem anuidade, perdão, e o Black do Inter pode ou não te dar adicionais, né? mediante a forma que você conquistou esse cartão Black, né? se foi por investimentos, 4 adicionais, ilimitado, se ele foi por campanha, então ele seria é, só o cartão Black, sem adicionais. Mas o que chama a atenção do Black do Inter, o Marketplace do Inter, eu, Leandro, considero o shopping do Inter um dos melhores shoppings de bancos digitais do Brasil. Devido a ele expandir esse shopping, para quem não é cliente, pode comprar também pelo site. E quem está fora do Brasil também pode usar né, o shopping através da sua conta global e poder participar de benefícios da conta global também fora do país. O spread dele era bom, era ótimo, era 1%, 2%, e agora é 4% e o dólar praticado é o petax, do Banco Central. Então ele tem um dólar legal de conversão, mas o spread é o mesmo de qualquer outro banco digital, 4%. Tá? Com exceção alguns bancos digitais pré pago que é 5%. Mas o Inter é 4%. E quando você fala que você pode ter benefício com a conta, porque ela não tem tarifa, o cartão não tem idade, e você pode aproveitar os benefícios que o cartão te dá em algum momento de comprar. Por exemplo, eu já comprei no shopping do Inter alguns produtos que shopping nenhum tinha esse preço e o Inter ganhou. Então, quando você tem uma conta aqui e uma conta ali, às vezes você pode comparar e ter vantagem com isso. Tá? Então o Inter ele continua tendo essa, essa, esse ensejo de ter a conta aberta justamente pelos benefícios que a conta global tem. Né? E muitos membros do canal gostam de, de usar o Inter para fazer a transferência internacional. E como você usa a conta global deles, a CAUT, você consegue fazer a movimentação internacional através dessa conta. E às vezes, devido ao dólar que ele pratica, é um pouquinho menor que a Nomad, um pouquinho menor que a Venue, um, menor, um pouquinho menor que as casas de câmbio. Então o Inter acaba ganhando em alguns momentos, com a transferência de, em dinheiro, em dólar. tá, Então ela tem um, um apelo legal aí. tá. E já a XP, o Visa Infinity, trabalha com duas modalidades: né, o XP One e o XP Visa Infinity. O One é que investe R$ 5.000 para ter o cartão com dois acessos ao Dragon Pass, seis adicionais grátis, sem idade nenhuma. Agora a mudança para gastos a partir de R$ 3.000 pontua 1%, gastos abaixo de R$ 1.500 não pontua nada e gastos a partir de R$ 1.500 a R$ 2.999,99 pontua 0.50. Ficou péssimo isso para o XP One, o cliente do Inter, do, do C6 Bank, não gostou. Eu mesmo, se eu fosse o One, eu não usaria o cartão mais, porque eu não gasto, exemplo, na XP... Eu gasto 50 reais, 10 reais de vez em quando, só para manter os quatro acessos ao Dragon Pass. Mas se a XP me coloca para o One, eu não vou gastar nada. Eu vou continuar sendo One, não vou gastar nada e vou ter os acessos ao Dragon Pass. Se eles não mudarem, que é lá, continua desse jeito. Né? O spread é de 4%, dólar comercial. É, a XP está gatilhando aí ainda sobre... É o shopping deles de produtos não é tão legal ainda e o, di, o limite dinâmico que ele pratica aos clientes da XP é o nome não é legal também XP deveria ter um nome XP private XP cliente prime alguma coisa assim né para identificar o cliente XP do cliente XP One você tem que só tem esses dois nomes XP e XP One o XP que é 50 mil investido Mantém-se do mesmo jeito, 1% de cashback, 4% acessos acesso Dragon Pass, 6 cartões adicionais. Ou seja, é ótimo. Show de bola. Mas da mesma forma que acontece com o Banco Inter, o cliente que gosta de cashback, geralmente não gosta de pontos. E o cliente de pontos, geralmente não gosta de cashback. E o que aconteceu com a XP, é, ao me ouvir o que está acontecendo, é que a maioria dos clientes que tem conta na XP, na corretora, por investimentos, tem o cartão por usar a sala VIP apenas. Não que use o cartão da XP de forma maciça. Né? Use de vez em quando tal para não perder o cartão e os benefícios que a XP manda a notificação que vai cancelar o cartão se não usar. Então, o que eu vejo da XP, é, é ela não dá liberdade para o cliente, como o Inter também não dá, de escolher para o próprio cliente do Inter e da XP a opção de eu escolher pontos ou cashback. o A C6 Bank, o C6 Bank faz muito bem feito isso. Ele dá a opção do cliente transformar os pontos em cashback na conta corrente ou transformar em pontos e dobrar os pontos em um parceiro. Isso é deixar o cliente à vontade para escolher o que ele quer. E quando o banco ele obriga você a ter apenas um benefício, você não tem a liberdade de escolher o que você quer. Então, a XP, tanto o XP e o xp One, ele limita a gente a cashback. E o Inter é a mesma coisa. E o, tanto o Inter quanto o C6 Bank, o Inter e a XP, o dinheiro fica livre na conta corrente. Só que cashback você não dobra. Os pontos você dobra. Os pontos você faz o que você quer com ele. Como eu acabei de falar para vocês, vocês podem fazer cashback, pontos, bater a anuidade, isenção, viagens, produtos, tudo mais. Cashback é aquilo ali acabou. Ou investe ou saca. Né? Então, quando a gente olha esses, dois, esses três bancos, você vê um muito distante do outro, que é no caso o XP. A XP e o, e o Inter, é... Existe um lado longe dos dois, pois o Inter tem uma, uma, uma, uma talvez um know-how maior perante a XP, porque o Banco Inter já nasceu sendo banco, a XP era uma corretora, então a XP ela começa agora a engatilhar para poder aprender a ser um banco digital bom, né? e aí você observa, lançaram uma coisa e já tiraram outra, e o C6 Bank desde a sua essência, ele vem mantendo esse trabalho deles aí, né? ganhando novos mercados, ganhando novos parceiros e trazendo novos investidores para a plataforma. Né? Diante dos três, não tenha dúvida nenhuma que o C6Bank é o melhor banco dos três, né? em termos de pontos, limites, que são maiores e benefícios que o cartão dá. E em segundo, o Inter, devido também a essa plataforma que o Inter traz aí para a gente, com 6 acessos no lounge key ou ilimitado acesso ao sei né? o, o XP não te dá a opção de ilimitado, ou é 2 ou é 4, né? o Inter te dá a opção de 6 ou ilimitado, e perante ao o uso do cartão fora do Brasil, o Inter também leva vantagem, né? porque o Petax é mais barato que o comercial, então quem tem o Inter, 1% de cashback né? em todas as compras, e mais o uso fora do país é um é 4% com Petax contra o XP 4% e o comercial, tá?